Olá amigos, estamos aqui juntos para mais uma reflexão, né, para a gente poder falar do amor de Deus para a nossa vida. E como a gente já conversou a respeito disso, né? pense nisso. Pense nisso, é a palavra que nós vamos refletir hoje. E antes de eu ler o versículo que tem falado no meu coração, eu quero te fazer uma pergunta bem bacana. Você tem aproveitado bem o seu dia? Você tem visto como você tem... O que você tem feito no seu dia, vamos iniciar quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você faz, quando você vai trabalhar, ou se você vai para a escola, ou se você vai ficar apenas em casa, você tem aproveitado bem o seu dia. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Isso está no Salmo 54, versículo 4. Eu tenho aproveitado bem o meu dia. Tenho pensado nisso há um tempo, porque passa tão rápido e você nem vê o que você fez no dia. Mas eu tenho procurado aproveitar bem o meu dia, começando com a Palavra de Deus, começando com a Bíblia, me ensinando o que eu tenho que fazer para aproveitar bem o meu dia. E a gente tem visto tantas pessoas falando que não tem tempo para nada, que está sem tempo para ir visitar os amigos, que está sem tempo para visitar... Os, os, os familiares né, que estão tá sem tempo para tudo. Ah, não, não vou fazer isso não porque eu não tenho tempo hoje. Não, não vou te visitar não porque eu não tenho tempo hoje. Não, não posso ler, meditar na palavra de Deus hoje não, senão vou chegar tarde no trabalho. Amados, o que, que a gente tem feito, que a gente não tem buscado né, saborear o que Deus tem preparado para nós antes mesmo da gente colocar o nosso pé para fora de casa? A gente tem visto um mundo muito atribulado com várias, diversas situações, né? O trânsito que é uma loucura, o trabalho que nos deixa estressado além da conta, às vezes as atividades na igreja né? acumulando diversas coisas. Isso tem deixado porque a gente fica, faz um cubo assim, sabe? Que você fique dentro de uma bolha, né? E Vai chegar uma hora que vai explodir. E eu estou refletindo nessa palavra com vocês porque Deus é que é sustenta a nossa vida. Se Ele não for o primeiro, algo vai dar errado. Se Ele não for o primeiro, a gente não vai cumprir todas as etapas do dia. Se Ele não for o primeiro, a gente não vai saber saborear como é bom e agradável estar na presença dos irmãos, conversar com os amigos, conversar com as pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio nós não vamos saber por que a gente não tem colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida Jesus ele foi a pessoa de maior exemplo e a gente tem se esquecido que Jesus é o caminho a verdade e a vida então se ele foi que preparou todas as coisas para nós ele nos ensinou por que a gente está se esquecendo de que da fonte principal que é Jesus se a gente não souber aproveitar o que Ele nos ensinou, a gente vai deixar de, de cumprir o id de Jesus. Vamos aproveitar bem o nosso dia começando primeiramente, nos alimentando da palavra, nos alimentando do, do, do amor de Deus para nós e que façamos conhecer essa verdade viva que é o amor de Jesus na nossa vida. E eu quero que você reflita nisso. Deus, Ele é o seu sustento, Ele é o seu ajudador. Então que você possa, ao invés de acordar estressada ou acordar, sabe assim, sem rumo, para. Observe, busque a Deus em primeiro lugar. As outras coisas vão ser acrescentadas, já diz a palavra. Então vamos refletir né, nisso, para um pouquinho. Porque Deus, Ele é o principal de tudo. Nada que você fizer né, vai acrescentar mais na vida de Deus. Mas se você buscar a Deus em primeiro lugar, Ele vai acrescentar todas as coisas na sua vida. Então, que a gente possa pensar nisso e que você possa ser abençoado com essa palavra. Valeu?